Meu cacto continua morrendo e eu ainda não sei se é por falta de água ou por falta de sol. Dessa vez nem o Ikihau me ajudou. Hoje vamos comemorar o meu aniversário, dessa vez quem tá fazendo 24 anos sou eu. Mas vamos comemorar com festa, bebida e putaria não. Vamos sentar e jogar um board game, porque nerd é assim, viu? Por oportunidade de jogar, tá jogando. É um negócio familiar, de leite, que cara me dá uma branca. É porque eu queria deixar registrado que o meio também sabe fazer suspense. arroz. Ai, tá quente. Que burro. É que burro de verdade, não é mesmo? Tomar vento, assim com o dedinho. Os dedinhos, nem É uma benção. Quantos morreram? Eita! Que ela achava que era um flamínio tá que é flamínio, Aham, né? uh -huh, com uma, uma perninha, perninha assim Você pega e fazer assim? Isso Com força Isso, pera aí, vai Mas não consigo eu Cheguei aqui na minha clação de grau Os caras tudo arrumadinho, bonitinho E eu de preto, velho Parecendo um mendigo Sujo <risos> Eu ia filmar eu me formando, mas Não pode entrar com a câmera Então eu vou filmar com o celular escondido aí See. I swear I... Finalmente formados. Mano, muito bom, cara. Quem não escutou, escuta aí. É um dos melhores. Três horas da A gente podcast. aí vai sair vai Talvez talvez não. Para, talvez não. <risos> O Acontecer, Ó. Oh. Ó. Oh. Oh. Oh. hashtag o Geek Acontecer. Caramba, hein? Porque nada melhor do que um podcast para fazer o Geek Acontecer. É, meu nome é André, sou o ser mais antigo do grupo e estou com o Meiko e o Elton, que na verdade ainda não chegou. Eu não sei o que falar. <risos> <risos> Cortei o cabelo e fiz a barba. Tô me sentindo morto por dentro. Então prepare-se, esperamos vocês aqui no Buriti Shopping Guará, no dia 10 e 11 de fevereiro. Então galera, dia 10 e 11 de fevereiro no Buriti Shopping Guará vai acontecer Geek Party edição de carnaval, mas não tem nada a ver assim com carnaval geek, vai ser mais assim pra fugir do carnaval. Então se você é aqui da região do, do Vale do Paraíba, vai lá conferir. Pra mais informações eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês clica lá e vai lá ver. Mas por que eu tô fazendo propaganda de um evento dentro de um shopping aqui no meu canal? Porque eles estão me pagando? Claro que não, é porque eu sou um dos organizadores... E galera, eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo aqui, todo mês eu vou fazer um desses compilados aqui do que acontece no, no meu mês. Talvez nem todo mês dê pra gravar tudo, porque né, não pode acontecer nada de interessante. Mas eu vou tentar fazer. E se você gostou do vídeo, clica aí em gostei, se pá, comenta e se inscreva no canal Milkshake, que lá eu posto umas coisas mais legais, tipo com roteiro e tal. E se quiser, se inscreve nesse aqui também. Até mais. Não, mano, acabou Tem o, de o ele, acabou ele nacional, cara. Para ter, Nossa. mano. Eu olhei foi falei, Caralho, mano, nem é que o cara respeita esse